Zeada. Mão pra cima, aquela energia, é isso mesmo. DJ vem comigo, dois gordos inicia, vamos que vamos! ei, ei, ei, ei Ei, ei, vem com o Jaco da Vila Bong Eu te maceto, vou te deixar vai E vou fumar no meu bong É diferente, as ideias nós poca Vem com a calça da Juventus Mas de punchline nós te moca Ei, Joe, diferenciado Cê tá levado, é mó satisfação Enfrenta aqui é esse aliado Não adianta, meu truta, sabe qual é a situação Coloca o acrinho, minhas rimas mil graus Cê não passa visão, sabe disso Não adianta mais eu moço. Bigode fino, respeito o pai. Bigode grosso, é pra dentro, não falta. Aqui só seima falta. Você pode ter certeza lá pra fora, então você salta. Você vai saltando só pra começar. Pra você perceber como é que eu faço, só pra te exterminar. Que isso da nove, vai nem meu mano. Eu, eu, eu, eu, eu. Ai, Ai. Aí. O homem tá aí, hein? homem tá aí, tá aí, O homem tá aí, hein? Você yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. pode vir com a rima pesada igual da moca Mas falar que você é MC você só finge Hoje, mano os faraos saíram da Springe Nós estamos em Pirace mano Então respeita da nove ao 15 Não sei se você pega, mano, na construção Tá ligado, mano, que eu faço poesia Realmente falou do Ocklin, ok, eu tenho miopia E esse cara fala nada, é só mais um dos mil que pia Então tá ligado, respeito meu terreno eu mano, demonstra que ser sereno Não sei se você entende, por isso que eu vou a ler A peita da Billy Bong, mas da nova é Big Bang A teoria que você nunca colocara em prática Minha rima mano, não é temática Essa nossa é diferença, o seu cuzão o que você vive na teoria, eu executo na prática <risos> <risos> ei, ei, ei, ei. Ei, Dois MCs pro bug bang que vocês querem ver? <risos> dois MCs pro bug bang O que vocês querem ver? Não, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E aí dois gordos, cê pode multiplicar, pode adicionar Mas na minha frente cê não faz improvisada Você não é tudo, também não é nada Mas em questão de números, sua rima certamente é fracionada Pois meu verso é muito mais do que adição É Mano, não é minha visão, não sei se você entende, mano Esse aqui que é o momento, e de tato em tato, mano Domino cinco elementos, então pega o que é freestyle, sem falar de vestimenta Equilibrar no slackline, não sei se você entende, mano Essa aqui é a line, enquanto você fala inscrita, mano Eu faço freestyle Ei, ei, ei, ei, ei Vai matar ou um vai morrer? Vai morrer vai vai ou um vai matar? Vai matar ou um vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Aí meu truta, uma merda você foi desenvolvendo, é o um Big Bang, salto igual o Sheldon. No Cooper, cê sai correndo. Só pra uh! você entender, eu vim bater, e com certeza você não vai aqui entender. Falar de teto, meu papo é sempre reto. Minhas panches lá em alta vim só pra espancar o teto. Cê dá uh! licença, mano, com certeza que eu tô improvisando. Cê pode ter certeza, é diferente aqui o que eu faço, truta. Porque pra fazer rima que eu sou nato, sua não é tato, só punch fedendo, afeta meu olfato. Para com isso, meu mano, você não tá improvisando Falar de vestimenta freestyle puro, eu tô demonstrando Falar de vestimenta é só pra você entender Foda-se o que eu visto, eu vim pra, com certeza te bater oh! Oh! Venceram! Oh! Venceram! Você é louco, os caras já até tirou, para o para DJ, ó aí E aí família, vamos fechar a roda, papo mesmo, dá um passo pra frente cada um aí, mano. Vamos fazer isso que tá aqui. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. E aí família, eternizando o sabotagem, o sistema vou sabotar, vai matar ou vai morrer? O. Vai morrer ou vai matar? E aí sabotagem, encontrei meu bom lugar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Gol, gol, gol, gol. A, a, a, a, a, a, a, a, Totalmente indiferenciado, meu truta Cê tá ligado que eu vou representando Na pura improvisação Foda-se o Big Bang, você é uma bilipinha Tá uma punch na fuça, cê <tirei> sente a explosão É, meu mano? você tá levado, minha né, cima vem da hora, mas com certeza na sua hora de ir embora Só pra você entender, foda-se o Big Bang relógio, mas pra você sair, com certeza já deu a hora Não deu a hora, eu nunca perco o tempo do beat, se você não sabe, mano, o meu freestyle é atemporário Enquanto você acha que eu vou por um lado, mano, o meu freestyle é o oposto, então vou ao contrário Então chega de falar aqui de Big Bang, não sei se você entende, mano, essa derrota dá um close Esse MC aqui só faz pose, essa é a diferença, mano, de peito de velha para uma B12 Aí dá um close, mesmo porque eu sou Igual Close e Alemão, artilheiro da Copa do Mundo. Você dá licença, mano, como eu sou? Camisa 9, otário. Mas sou o mesmo Ronaldo Nazário. É, não é Ronaldo Nazário, você falou que é Close aqui nessa sessão. Lamento te informar, isso é América Latina. E quando eu rimo, mano, não fecho com o um alemão. Não fecha com o alemão, mas pode ter que eu certeza que rimando é que eu tô flex. Faz o Close, faz a pose pra eu ganhar dele, meu mano, com certeza chega e puxa o flash. Ei, faz a pose e puxa o flash. Ei, faz a pose e puxa o flash. Você saindo daqui correndo, vai correr rapidão, vou te chamar até. De uh! Pode chamar até de flash, mas o meu freestyle mano aqui se orienta De hip-hop da 9 se alimenta, e quando eu rimo mano, flash na minha frente É em câmera lenta, não sei se você pega mano, isso que é rima Eu quebro sua doutrina com é a minha poesia, e isso que é ritmia Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, é brasileiro nato, nós até ostenta Tá ligado mano como eu fosse peita, só pra você entender que eu vou chegando Meu mano, sinceramente você não tá representando Realmente eu tô representando, você que não tá aí, perdeu a sua rima Falou que era penta, mano e orienta e adivinha, mano, vou trazer o hexa de rima Então pega o que é rima metrica, sua rima é patética Se preocupa com estética e é por isso que nunca que vai colar No meu ouvido suas rimas nunca conseguiu entrar Rapaziada, eu disse que eu tô falando, tá maluco, você perder o clima Vamos pra votação, certo? Por de rima do terceiro round Quem gostou das rimas do Dois gordos, faz barulho Quem gostou das rimas do Danove faz barulho Da Danove tá na próxima fase, certo? É isso, barulho pros MC